A partir de amanhã, cada hora vaga nossa, cada oportunidade que a gente tiver, no banco d'água, na nossa classe, sentado do nosso companheiro, culpa o Escuta aqui, ô meu, já tem candidato? Até se não tem, eu tenho, pô. Ou você vai votar em quem? Em outro? Não, meu. Temos que convencê-lo. Temos que convencê-lo. Cada um de nós tem que visitar, sabe, cada sala, cada rua, visitar o nosso vizinho da esquerda, da direita. Se morar num prédio, tentar visitar todos os moradores e tentar mostrar que não é possível porque Deus não dá uma oportunidade dessa para todo dia de ter um candidato dessa qualidade para cuidar da cidade de Veja, eu acho que o poder da argumentação sobre a história desse moço é motivo de orgulho para a gente trabalhar nós poderemos fazer o milagre da multiplicação dos votos. A gente não pode ficar esperando o programa de televisão, a gente não pode ficar... E você, eu vou te pedir um favor, pelo amor de Deus, não entre no jogo rasteiro de um determinado candidato. Não baixe o nível da sua campanha. Não baixe o nível. Cada vez que ele baixar o nível, eleva o nível. Cada vez, porque, Fernando... Eu digo sempre o seguinte, uma eleição, a gente perde, a gente ganha. Nunca dá empate. E eu perdi três eleições. Mas de cada uma que eu perdi, eu saí de cabeça erguida, Uhul! preparado para tudo. Então, uma campanha, uma campanha serve para a gente pedir voto. E é esse o objetivo. Mas serve também para a gente politizar a sociedade. Porque essa meninada que está aqui... Eu fui agora no México fazer uma palestra para 10 mil jovens. E eu vi o olhar da meninada, é igualzinho de vocês. O que, que vocês querem? Vocês querem respeito. Vocês querem recuperar a dignidade de vocês. Vocês querem ter esperança nessa cidade, nesse estado e nesse país. E vocês querem que o país tenha cada vez político mais sério, mais respeitado. E eu digo sempre o seguinte, se vocês encontrar alguém desanimado, aquele cara que levanta azedo de manhã, que se pegar uma gotinha do suor colocar no capundágua dá pra fazer uma limonada, se vocês encontrar um cara desse, ah, eu não acredito mais em ninguém, ah, tudo igual, Fernando Haddad, Serra, Russo Mano, Chalita e mais aqueles três pedidos que se lá, Tá tudo legal, ninguém vale nada. Se você encontrar alguém e falar Ô companheiro, pelo amor de Deus, companheiro Que não vale nada Você quer um político perfeito? Você quer um político digno? Então entre você na política, senhor Entre você na política Não fique querendo que outros Sejam o que você pensa que você Esse desafio que nós temos que fazer Que não adianta ficar de fora reclamando Olha, eu se fosse ficar de fora reclamando eu não tinha chegado, eu não cheguei. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu era tinhoso. Eu estava cansado de bater palma para os outros. Eu queria que alguém batesse palma para mim. Eu estava cansado. Eu estava cansado de desacreditar. e Eu queria provar que a gente tinha competência para fazer mais. Por isso é que um certo a pessoa nesse país Fica nervoso quando eu falo nunca antes na história do Brasil. Nunca mais, pela primeira vez na história do Brasil. Estava doido. E mais doido ele ficava quando eu comparava o que nós fizemos e que fez. Pois bem, compare, compare o que esse menino fez na educação com todos os desmidos que passaram pela educação. vocês você ver, São Paulo definitivamente precisa voltar.